Na La Maria, e hoje vou falar apps para vocês melhorarem as vossas instagram stories é uma coisa que vocês já me pedem há muito e vocês adoram conhecer novas apps e perceber como é que elas funcionam por isso o vídeo hoje é sobre isso e se vocês quiserem ver que apps é que eu tenho para vocês é só continuar a assistir e espero que gostem A primeira app que eu tenho para vocês chama-se Canva e o que é que vocês têm aqui? Vocês têm vários tipos de templates para várias redes sociais por exemplo, para o Instagram, por vários modelos, uma capa para o Facebook, ou Twitter para o YouTube. Mas para este vídeo, claro que nós vamos ver a sua história, que é as histórias do Instagram. Por isso, vamos carregar em ver tudo. E vocês têm várias possibilidades de coisas que vocês podem fazer. Vocês têm aqui estas imagens, estas fotos, mas vocês podem mudar tudo. A foto, o tipo de letra, a cor da letra, imensas coisas e podem também adicionar novos objetos à vossa, à vossa história. Por isso, podemos escolher qualquer um. Vocês podem mudar tudo aqui. Vocês podem escrever uh, o que vocês quiserem. Vocês podem mudar também da letra, caso fique demasiado comprido e passe para outra linha. Assim já fica nesta linha. E eu posso escrever na segunda. Novo vídeo. E podem também colocar imagens e coisas assim. E vocês também podem carregar no botão mais e tem a opção de adicionar texto, adicionar imagens, adicionar formas e mudar o template. Uh, vocês, se vocês forem a mudar o template, vocês têm outras opções. Por caso de vocês não gostarem do que estão a fazer agora, vocês podem sempre mudar e ver o que é que vocês têm disponível. Vamos então adicionar, por exemplo, uma imagem. E vocês podem ir à vossa galeria, escolher alguma coisa e podem colocar onde vocês quiserem. Ele tem aqui esta uh, indicação de onde é que é o centro do vosso template. Vocês terem mais ou menos uma noção vocês também podem colocar formas, por exemplo algo assim e eu vou colocar isto para trás um, do nosso texto. Vocês já precisam de ir ao último tom de todos e vocês têm, estão a ver que tem uma setinha para baixo e ao carregar nisso ele passa-vos a nossa forma para tudo para baixo e vocês estão a ver que agora não conseguem ver o texto porque é porque ele estava em branco por isso eu vou mudá-lo para outra cor. Vocês também podem mudar essas folhinhas do fundo porque não é bem um fundo fixo, são objetos também que vocês também podem adicionar. Este que vocês podem mudar aqui no branco a cor dele. E a cor dos tracejados é no segundo botão. Vocês podem adicionar mais textos, que também têm em si templates. E se assim, vocês não têm que se preocupar em colocar tudo direitinho, porque aqui pode isso por vocês. Depois é só carregar em partilhar e.. Guardar. Vocês podem literalmente cantar para a vossa história no segundo botão, em histórias, e ele coloca logo na vossa história. Por isso, vamos passar para outra app. Eu encontrei esta app que se chama-se Polaroid FX e o que ele faz é colocar uma foto em polaroid, vocês só precisam de importar ou tirar uma nova foto, eu vou carregar importar, vou escolher uma foto minha, depois vocês podem escolher o tipo de polaroid que vocês querem, eu vou escolher logo primeiro que é o 600 e na textura vocês têm algumas opções para escolher. Eu acho que estes efeitos são um ar mesmo muito mais realista do que se for super branco eu, por exemplo, naqueles overlays que eu fiz para vocês, também criei assim um bocadinho de textura para não parecer assim tão falso. Eu vou deixar esse link na descrição se vocês quiserem ver. Depois existem os filtros que vocês podem escolher para transformar a vossa foto ainda mais realista. As máquinas que eu tenho em Polaroid tiram assim as fotos mais esverdeadas amareladas. E eu acho que esses efeitos estão mesmo perfeitos para o tipo de foto que a Polaroid tira. E vocês têm mesmo muita escolha, por isso estão completamente à vontade para ver e fazer ajustes de brilho, contraste, saturação eu acho que vou deixar assim com este efeito quase fica bem e vocês também podem assinar um texto o vosso nome ou, ou a data que foi tirada a foto ou algum texto que seja alusivo a esse dia normalmente as pessoas que tiram um polaroid escrevem aqui eu vou gravar a minha imagem e vou para o pixart colocá-la boa para colocar no instagram stories Carregar no mais, clicar em desenhar, clicar em criar um novo e vou colocar em 1940 por 2322 não sei se vocês têm assim, mas é a opção tela. Uh, o que vocês podem fazer agora é adicionar uma cor ao vosso fundo ou uma imagem ao vosso fundo. Vou então carregar no último botão de baixo, que são as layers, as camadas, vou carregar no mais e vou carregar em camada de fotos. Vou colocar esta imagem que eu tirei uns flores no outro dia, que eu acho que fica mesmo muito bem aqui. Vou adicionar e ele vai ser o nosso fundo e vou puxá-lo aqui para baixo. Vou adicionar aqui a nossa polaroid e para isso vocês têm que pressionar na camada vazia que está ali em cima. Carregar no penúltimo botão baixo, carregar em foto e vamos adicionar então essa polaroid. E vamos dizer assim. E vocês podem ou adicionar mais faleroides, ou colocar um texto, por exemplo, eu até gosto dela assim. Vou gravar. Próxima app Próxima que eu vos quero mostrar é uma app que já vos mostrei há algum tempo uh, e que vou continuar a mostrar porque é absolutamente incrível. A quantidade de filtros que tem aqui é absolutamente incrível e eu estou toda despenteada. Vocês podem escolher tanta coisa. Qualquer coisa dá para colocar no vosso Instagram Stories. Por exemplo, a última coisa que eu coloquei foi este filtro. E também foi... Qual é que foi? Foi este, VHS? Exato. Foi este ou este? Se calhar foi este. E vocês também me mandaram muitas mensagens. Por isso, aqui, esta app é incrível. Porque tem imensas coisas e vocês podem gravar um vídeo normal, podem tirar uma foto e podem também fazer uma coisa que é incrível e que não tinha na altura dos que eu partilhei isso com vocês, que é fazer boomerang, que é uma coisa que o instagram tem e também tem a é, boomerang da instagram para fazer isto, mas agora o sinal também tem, por isso isto é um bónus incrível e para além, claro, dos filtros que são imensos, vou ter que pôr... Pateria. Por isso, como eu estava a dizer, o Snow, eu sei que vocês já conhecem, mas para quem não conhece, por favor instale, porque é incrível, e podem estar sempre a variar todos os dias, porque há imensos efeitos para isso, por isso vamos passar para a próxima época. Vamos agora para uma época que se chama 90s, e vamos carregar mais, e vamos escolher um vídeo, vocês podem criar um vídeo, ou editar um vídeo, eu vou editar um dos vídeos que eu criei, e vou carregar em no último botão, que é um visto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ver o tipo de efeitos que existem e vocês só precisam de pressionar no botão a duração do vídeo para o efeito ser aplicado, mas vocês podem usar, por exemplo, o efeito VHS em 2 segundos, depois o efeito glitch noutros 2 segundos, eu vou-vos mostrar, por isso vou pressionar no botão no VHS, 1, um, dois e agora vou parar e ele para o vídeo. E vou para o glitch de mais das segundos. Um, dois... E depois posso pôr o deadline por exemplo, para vos mostrar até ao fim. E o vídeo depois aparece este triângulo. Vamos colocar. o feito VHS, depois o feito glitch, depois tenho feito deadline. E assim vocês ficam com três efeitos no vosso vídeo. E vocês podem colocar os que quiserem. Ok, para gravar é só colocar no visto lá em cima. E esperar que isto exporte tudo. A única coisa que eu não gosto tanto é, claro, a marca d'água, mas vocês podem ir ali ao botão de partilhar, colocar nas histórias e depois colocar alguma coisa a tapar, embora neste caso nem apareça muito, até não fica mal aquele traço. Vocês podem sempre tapar uh, as marcas d'água agora com gifs e com uh, emojis e stickers, por isso o Leandro disse lá, <risos> Digam ao a também. Ok, outra app que eu tenho para vocês chama-se InShot, e no InShot também tem efeitos super interessantes para o vídeo. Vou escrever um vídeo, por exemplo, um destes só para vocês verem mais ou menos como é que funciona, vou dizer que sim e vou clicar em encaixar e vou pôr original, ou 9 16 que é o do Instagram Stories, Ok, ok? E agora temos os filtros. Nos filtros vocês têm efeitos de cor, que são bastante interessantes, mas eu não quero isso, eu quero-vos mostrar os efeitos. Vocês têm vários efeitos para vocês utilizarem, mas eu acho que o que vocês vão gostar mais é o RGB, tem aquele azul e vermelho que vocês gostam muito, uh, e também acho que vocês vão gostar do efeito glitch, que tem aquele efeito de vídeo danificado, que eu acho que vocês também gostam muito. Outra coisa que vocês podem fazer aqui é ir ajustar e adicionar um bocadinho de grão, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, mas claro que vocês podem mudar o brilho, contraste, saturação, o que vocês quiserem, que tem aqui imensas opções. Vocês também podem ensinar música, se vocês querem um vídeo mais rápido, é um vídeo mais lento, vocês podem ensinar textos, stickers, enfim, mas o que eu vos queria mostrar é que aqui tem a marca da Winshot, mas vocês podem tirar, só precisam de carregar um X e carregar em remoção gratuita e vocês têm de ver apenas um vídeo e assim retira completamente a marca da Winshot, que é Agora, para salvar, e eu aconselho-vos a salvar, claro, em 1080p, que é a opção de gravação máxima de qualidade, por isso, 1080p, e depois vocês só precisam de separar aquele grau, e um, é isso, próxima app que eu vos quero mostrar, é uma app, que se calhar vocês já viram muitas blocos a usar, e chama-se Unfold, digam lá também, I cap Shirley. Ok, a é Apple é muito interessante porque é. vocês só precisam carregar no mais, escrever uh, qualquer coisa e agora nós vamos carregar no botão mais para criar uma nova história e vocês têm vários tipos de templates que vocês podem usar e a coisa boa é que vocês também podem usar vídeos para a nossa história, não é só fotos e texto pode ser fotos, vídeo e texto ou vídeo e texto por isso é uma coisa absolutamente incrível, e vocês podem escolher vários tipos de, de templates que vocês queiram usar, há muita, muita escolha, vou começar com esta, vou colocar uma foto aqui, e vou colocar, por exemplo, esta foto, vou clicar duas vezes, e vou escrever as uh... é melhores apps é para o instagram, story, Só e aqui vocês podem carregar e editar te texto, <risos> texto e podem mudar o tipo de letra que vocês querem cuidar. Ok, e agora eu quero outra... como é que eu ia dizer? Quero outra foto, outra outra coisa para a nossa história por isso eu vou clicar no mais e vou clicar noutro tipo de template por exemplo... por exemplo este e vou clicar em... aqui vou colocar numa foto... Uh, num vídeo, vou colocar num vídeo e vou escrever, aprende a fazer. E agora nós temos duas histórias para a nossa história, a nossa história de Instagram. Temos duas coisas para publicar a nossa história de Instagram. E vou criar só mais um para vocês perceberem, uh, por exemplo, a junção de foto com vídeo. Vou colocar em cima uma foto. E em baixo vou colocar um vídeo que tínhamos feito. Acho que o que eu vou fazer é ir ao Snapchat, que também é uma app, claro, que vocês deviam usar, porque tem filtros muito interessantes. E vou fazer um vídeo para vocês. Ah, estou a fazer um vídeo para vocês, vou publicar hoje por isso se vocês quiserem aparecer, mandem-me só uma mensagem a dizer olá. Se vocês clicarem, vocês conseguem ver o vídeo mexer, que é super interessante. Eu acho que estou a receber mais olá as vossas para vocês aparecerem. Nós temos três coisas para publicar. E para gravar todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, só precisam de carregar no botão de cima. E depois aparece uma janela a dizer se querem gravar só. E depois aparece uma janela a perguntar se vocês querem gravar só a página ou a história toda. E nós vamos carregar na história toda. E assim vai gravar a primeira página, a segunda página e a terceira página porque eu acho que isso é incrível. Enquanto isto gravo, eu vou ver os holás que eu estou a receber neste momento. E temos aqui, Gobeia Verónica. Olá! E vamos ver aqui, sem Olá! A Bea Ribeiro. Temos aqui também a Isabel temos a Tainara aqui também E a Sara Pinto também a dizer olá uh. Acho que sou mais uma mensagem da ó oh. E aqui temos a Catarina zerou olá também Vocês estão tão queridos, é sério? Que lindo! Vocês são tão queridos! E este vídeo passou a ser um vídeo de apps para um vídeo em que eu falo com vocês. Que lindo! Às aqui podem visualizar exatamente como é que vai ficar no vosso Instagram e podem gravar tudo ao mesmo tempo eu acho que isso foi para vos imenso trabalho. Eu acho que esta app é super interessante e acho que vocês vão adorá-la. Uma app que eu vou vos mostrar e é a última que eu vou mostrar agora e também é uma extra porque eu acabei de me lembrar que uso. É uma app uh, que, que eu uso imenso para fazer edição de vídeo no meu telemóvel. Chama-se Adobe Premiere Clip. Eu acho que aqui aparece outra coisa, Adobe Utility, e depois ao abrir aparece Adobe Premiere Clip. Vocês só precisam de acionar a vossa conta da Adobe, não de, vocês não precisam de pagar nada, nem de ter uma conta assinada ou uma conta paga. E, e o que eu gosto aqui são os efeitos que tem para os vídeos. E é só clicar no mais e vocês podem usar a câmera para filmar, ou usar a vossa galeria e buscar os vídeos que vocês querem utilizar. Para fazer aqui um vídeo, vou filmar um bocadinho o meu comando, e vou parar, depois vou dizer ok, vou colocar formato livre e vou conseguir ver o que é que eu gravei, imagine imaginem que chego aqui a este ponto que não está focado e eu queria uma coisa mais focada, por isso eu vou arrastar esta setinha da direita e vou arrastá-lo até mais ou menos onde foca, ok, e vou ver outra vez o vídeo e ele para aqui, ou seja, o vídeo me cortou só ao fazer um movimento mesmo muito simples, até aqui tudo bem, vou aqui o segundo botão de cima, do lado direito, que são assim três bolinhas, vou carregar e aqui são os filtros. O filtro que eu gosto muito de usar é o filtro mais alas. O filtro que eu gosto muito de usar é o Burke, porque tem aquele efeito de orange and teal, que é aquele azul e a laranja que vocês veem isso a todo lado e uh, lembram-se daquele azul que eu uso muito? e vocês queriam saber isso há mais ou menos um ano como é que eu fazia, agora muita gente está a usar. E aqui tem esse tipo de edição, neste editor de vídeo, e colocar os vídeos assim é das coisas que eu mais gosto, por isso este é o efeito que eu uso, e é um segredo, não contém a ninguém. Mas vocês têm imensas opções. E depois para gravar é basicamente carregar ali no penúltimo botão e pôr só na galeria. E é tão simples quanto isso. Enquanto isto se grava, vou só ver aqui alguns olhares que eu recebi. Olá! Isso Olá! Olá! Olá! E são essas apps que eu tenho para vocês hoje, se vocês quiserem mais, digam. Estas apps são incríveis, vocês têm efeitos para vídeos, têm templates que vocês podem usar, tanto para vídeo, como para foto, como para texto, para tudo. Por isso, se vocês quiserem mais, digam. Queria agradecer a toda a gente que me disse lá, adorei falar este bocadinho com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações ou vir aqui todas as semanas ver se eu publiquei, que eu agora estou a tentar publicar todas as semanas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.